Você gosta de bruxas? Vampiros e demônios? E Nutella? Que tal misturar tudo junto e fazer uma coisa deliciosa para esse dia das bruxas? Então, confere aqui, no um leite com biscoito. de dia das bruxas aqui do canal Leite com Biscoito. Não é muita novidade pra quem me conhece, eu sou completamente apaixonado pelo mês de outubro, justamente por ser um mês diferente, ter relação com o outro lado. Então, além de gostar muito de outubro por ter relação com o outro lado, eu também gosto muito de doces, então nada mais justo que nesse vídeo trazer pra vocês um doce especial relacionado ao dia das bruxas. Eu trouxe pra vocês este Cone em formato de chapéu de bruxa recheado com Nutella e castanhas. É muito fácil de fazer e é delicioso e tem toda a relação possível com essa data super divertida. As maquiagens relacionadas a cosplay ainda vão continuar existindo, mas eu vou começar a postar assim que acabar outubro. Eu tenho mais uma coisinha para dizer pra vocês que tem relação com o pessoal da Rádio Asi Song. Galera da Azen Song, eu não esqueci do desafio do desenho que vocês me enviaram. Eu vou estar postando o vídeo do desenho pra vocês mais pra frente, assim que passar as datas relacionadas a outubro, ok? Porque Dia das Bruxas é uma coisa que eu amo muito e eu não posso deixar passar. Então pra você aí que quer curtir comigo e fazer doces bem gostosos, então confere a nossa programação de outubro e bora fazer o nosso chapéu de bruxa. Para a nossa guloseima vamos precisar de castanhas, biscoito redondo, casquinha de sorvete, chocolate e muita Nutella. Para começar tudo isso, misture Nutella e muitas castanhas e mexa bem. Esse vai ser o recheio do nosso chapéu de bruxo derrete o chocolate molha um lado dos biscoitos essa vai ser a aba do nosso chapéu e coloque eles em cima de um papel vegetal para poder secar com o chocolate derretido cubra toda a casquinha de sorvete que vai ser o cone do nosso chapéu coloque em papel vegetal e deixe secar também com o cone já seco Recheio bem com a nossa mistura de castanha e Nutella para que ele fique ainda mais suculento. Para finalizar, é só banhar o outro lado do biscoito e a parte de baixo da casquinha de sorvete colocar em cima e bora para gordice. É isso aí pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da receita. E qualquer dúvida, sugestão, comentário Deixa aqui embaixo Esse é um doce tipo muito fácil de fazer E muito gostoso Todas as pessoas que você conhece Provavelmente vão gostar Se você fizer, não se esquece de mandar a foto pra mim Porque eu vou botar no canal E é uma coisa muito importante saber como é pra vocês Vocês podem rechar com qualquer outra coisa Que vocês gostem também Não tem necessidade de ser com Nutella É que eu, gordice Nutella A gente meio que já tem uma Sabe, um sentimento não consigo rechear as coisas Que não sejam como tela Não se esqueçam de curtir a minha página no face A página do canal Não se esqueçam também de me seguir no twitter E me seguir no instagram E eu acho que é isso pessoal